E aí galera, beleza? De nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e já imaginou você aí que gostaria de jogar o GTA V no PC? Estou ligado que o GTA esses dias atrás, ele foi dado, não sei se ainda está disponível, ele foi dado grato... É dado, é gratuito. Oh, oh, oh, oh, oh. Ele foi disponibilizado, digamos assim, gratuitamente na Epic Games. Eu tenho dois GTA no PC, eu tenho um GTA no... PlayStation 4 porque não dá para usar dois, mas no um PC olha só dá para usar dois GTA. Como assim de Um logado a Steam e o outro logado aquele novo sistema ali da Rockstar. E acho que talvez daria para pegar mais um, mas não é o meu caso e não preciso. Até porque um eu uso com mods e o outro sem mod porque eu entro no GTA online apesar de para o GTA Online. Mas eu acho que muitos de vocês ficaram ali agoniados Porque queria pegar esse GTA da Epic Como eu disse, eu não sei se ainda está disponível Pode me dizer aqui Mas, já imaginou você rodando GTA Jogando GTA naquele seu PCzinho positivo Aquele seu Windows 95 Windows XP É quase que impossível imaginar isso Mas tem um pessoal que eu já trouxe até gameplay aqui consegue fazer com que o GTA rode um PC fraco mas é óbvio que esse GTA vai ficar daquele jeito Enfim galera me segue nas redes sociais estão na descrição vai ver uma cutscene mais ou menos ali e um GTA rodando nos gráficos bem bem ruim ó no título vou deixar o vídeo original na descrição tá GTA é dos anos 90 gráficos dos anos 90 Vou mudar o play aqui rapidinho. Ó. Olha a casa do Michael, mano. Olha isso, caraca, ah, cara, moleque. Impressionante, porque é o mapa do GTA mesmo. Eu não sei se existe um programa que, que, que deixa o, o jogo assim, velho. Olha lá, carregando. Is that yours? É a Amanda, mano. que que Oh, yeah. isso velho? Caraca, Playstation 1, mano. Como é que o cara fez isso, velho? Ó, oh, a mãozinha mecha. Quem lembra do Eling Eleven Ele colocava o Roberto Carlos Na ponta esquerda Pra chegar Na direita, puxar pra esquerda e dar aquele chute Eu lembro dos bonecos que era igualzinho assim ó. Essa é a cutscene que quando o Trevor Vai pra Los Santos, né Olha isso, velho Alô, alô. Namaste. Namaste. You must be Michael. Oh, Namaste. Hum. Namaste. fuck yourself. Michael. You've got to work on your anger, <mossessos> brother. No. Apareceu o Trevor, alalaudi meldi. E Cara guarda, uh, uh, nossa, uh, negócio uh, uh, no olho. Uh, cara guardou baseado na geladeira, velho. What did you just say talk to me? Stop it. You yoga. Alô, Trevor. Trevor? <risos> Nossa. Michael. Ei. Esquece, cara, mano. Que louco, mano. Yeah, better this. Olha isso, velho. Alô, Trevor, that... mano. A cara I'm dele. A boca mexe certinho, mano. Eu acho que o cara deve ter pego a cutscene do jogo e, sei lá, usado algum programa, não sei. Ou se realmente era ah, um PC bem fraquinho que deixou assim. Eu não sei como é que o cara fez isso, velho. Olha o Trevor, velho. Olha o Trevor. Olha a cara do Trevor. O top, né? It was a long time. Ago, man. I've been long time. I am. Programa de still testemunha. good to see Olha ficou muito bom mano ficou muito Who legal namaste namaste, namaste. namaste. Good Lord. <risos> muito louco é where's your sister, jim Será que tem gameplay um, Ela she... she's um... She's é... Bem, cara. She's trying TV. tem que um pedacinho aqui, Fame or Shame. you know it's that talent slash. Olha o Jim, cara, do Jim. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. She might disagree with you on that. Jesus what? Now, um, the May's Bank arena. Oh, a arena de Maze Bank. Olha a Tracy sendo humilhada. Vamos, vamos para ela. Nós? Sim, nós. O que você vai estar aqui e argumentar enquanto sua esposa se torna uma lauga nacional? Hã? Eu lembro do 007 contra a GoldenEye. Os caras eram assim também. Ó, os oh, carregando o jogo, ó. 007 contra a GoldenEye. Não sei se você. Olha os caras saindo da casa. Olha isso. Meu Deus, o jogo... Mas é isso, galera, vou ficando por aqui, muito louco, espero que ele faça mais cutscene ou mais gameplay, ficou muito legal. Gostou clicando no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral, até a próxima, fui!